Oi gente, eu sou a Ana Savoy e eu vim falar um pouquinho hoje para vocês das vantagens do pigmento inorgânico AS Pigments. Primeira coisa, ele é um pigmento elaborado e nós chegamos nessas cores com pós, né, com os pigmentos 100% inorgânico. Então ele é feito somente... Com minerais e ele vai ser expulso totalmente do seu organismo, tá bom? Então não vai ficar vermelho, não vai ficar cinza, porque ele é 100% inorgânico. Se alguma dessas coisas acontecessem, era porque ele tinha orgânico junto, mas o meu não tem, é 100%. E aí eu vejo como muita vantagem nesse pigmento o desbotamento gradativo até sumir. Então eu faço uma sobrancelha hoje A partir de amanhã ela já começa o seu clareamento gradativo E em torno de 10 meses a um ano Assim como qualquer outro Ele vai precisar de um upzinho na cor Se a minha cliente resolver que ela não quer mais ter sobrancelha Olha só É só ela parar de fazer em torno de 2 a 6 anos Acabou, não tem mais pigmento nenhum na sobrancelha dela eu digo de 2 a 6, porque quanto mais clara é a cor, mais rápido ela desbota. E quanto mais escuro, mais tempo ele vai durar. Então, outra vantagem que eu vejo, é, para quem faz capilar, é ter a possibilidade de retocar, preencher de novo e não neutralizar. Vejo como vantagem um delineador dos olhos onde nunca vai ter a possibilidade de expansão Então o pigmento inorgânico para ser trabalhado em olho, sobrancelha e capilar Era tudo o que eu queria, era tudo o que eu precisava Porque eu sempre trabalhei, eu sou especializada em trabalhos com pigmento inorgânico, eu entendo das velocidades, da, da profundidade que eu tenho que atingir com a agulha, velocidade de mão. Então, é, para quem precisava, para quem queria ou para quem sonhava em ter um pigmento que desbotasse, chegou o OS. Gente, o OS Pigments, ele veio para revolucionar esse mercado e vai virar tendência aí. Tem muita gente pensando e até fazendo pigmento inorgânico. Isso não é uma maravilha? Só prova que o que é bom tem que ser espalhado para o mundo todo. O Brasil precisava disso. O Brasil precisava de uma linha nova que desbotasse e desse a possibilidade do seu cliente querer refazer o procedimento ou não querer ter ele nunca mais. Eu vejo também como uma vantagem mega especial a minha cliente ou a cliente de outros profissionais Chegar no meu espaço e eu ter a possibilidade de colocar na sobrancelha dela a técnica que eu quiser Quero pixel, quero pontilhismo, quero fio a fio, quero sombra e fio então se eu tenho esse desbotamento total eu posso escolher a técnica que eu quiser agora se eu tenho uma cor escura mesmo que seja para neutralizar eu só tenho essa opção neutralizar então vamos pensar nisso vamos tentar mudar um pouquinho esse pensamento e os resultados que você já conhece então é isso gente se tem alguém que conhece um pigmento inorgânico a fundo é a mamãe aqui. Porque há 22 anos eu trabalho com esse tipo de tinta. Lógico que paralelamente outros, mas essa é a minha paixão e vai ser a sua também. Pigmento 100% inorgânico. Você e sua cliente merece a SP Pigments. O pigmento para chamar de seu.